Localmente em full HD, depois de colocar no YouTube. Já temos pessoal a comentar. Uh, uh, uh, uh. Ok, estamos em direto no nosso live semanal com convidados especiais. Hoje o tema é Google AdWords, a plataforma de anúncios da Google. E os dois convidados uh, especiais que eu tenho hoje é o Roberto Cortes e o Rui Oliveira. O Roberto Cortes está na parte de cima e o Rui Oliveira está na parte de baixo. Eles não estão a ver aqui a montagem virtual que temos aqui nesta montagem. Eles estão-me a ver em, em fundo verde. Uh, mas estão muito bonitos, acreditem em mim, aqui na nossa, na nossa montagem. <risos> e neste caso, por cima da minha cabeça, neste momento, está aqui um comentário uh, do Facebook, portanto eu consigo ver os comentários que fazem do Facebook uh, e consigo colocá-los a partir aqui no vídeo. E já tenho aqui um comentário até, uh, que vou já passar este comentário. Por isso vocês podem interagir, para além de nós podermos comentar, fazemos a seleção de alguns relevantes e colocamos aqui diretamente no vídeo para criar uh, ainda mais interação. Uh, eu começaria por apresentar o, o, o Roberto uh, Cortes, uh, eu vou passar aqui para um, um outro plano, onde nós conseguimos uh, ver alguma informação uh, mais detalhada sobre eles. Então, o Roberto Cortes, ele é PPC Manager da JusBrasil, portanto, uma empresa no Brasil, onde ele gera as campanhas de AdWords, uh, e o Rui Oliveira é coordenador da equipa de PPC Manager da AdClick. Então, eu começaria por perguntar... Uh, Aqui é a grande questão que tem a ver com a nova interface do Google AdWords. Para alguns utilizadores, se calhar, estão, não estão muito contentes, porque estão habituados à interface antiga, mas se calhar outros estão a gostar. Eu queria saber qual é a vossa opinião, o que é que vocês gostam mais nesta interface e que dicas têm a dar sobre a nova interface. Começaria por dar a palavra, se calhar, ao Rui Oliveira. Ok, boa tarde a todos. Então, esta nova interface ainda não me satisfez, ainda não me encheu as medidas, eu estou... Tô um bocado cético a entrar, mas tem algumas vantagens e estávamos aqui a falar que uma das vantagens maiores é é possível ver com mais detalhe todas as possibilidades de optimização e isso para um utilizador que não esteja habituado ou não tenha todos o, ou seja, não tenha em vista todos os pormenores, tem esse acesso muito mais facilitado isso em termos de dados, quando estamos a trabalhar dados e a optimização, é fulcral estarmos a, a ver informações relevantes muito mais rápido, vai-nos poupar tempo e ter melhores resultados com, com menos esforço, muito acho bom. que isso foi uma boa medida por parte da plataforma. Muito bem, e tu Roberto, o que é que tens a dizer? Olha, em primeiro lugar <risos> boa tarde a todos e, e obrigado já abaixo também aqui pelo convite, um abraço um, pronto, em relação a, a, ao novo interface do, do Google AdWords, um, eu sou um daqueles céticos ainda que sempre que, que entra no Google AdWords foge logo para a versão antiga, né? uh, mas. Já tive que andar lá, andar lá a explorar, a ver o que é que, quais é que são as potencialidades de, deste, novo, deste novo interface, o que é que ele nos pode, pode entregar e como é que isso pode melhorar o nosso trabalho. Em termos de, quer dizer, a grande alteração que aconteceu foi essencialmente um redesign não é, da plataforma. Foi, um, foi, foi totalmente desenhada de, de novo. Em termos de opções uh, novas que tenham surgido, elas são, são muito poucas. Então, tudo que agora surge novo ela vai surgir nesta nova, nesta nova versão e não na versão na versão antiga. Uhum. Um, é mesmo isso, é um, como o Rui disse, é uma reorganização das opções que já existiam no Google AdWords e, quer dizer, o design está um bocado mais que acho que está demasiado escuro, Eu gostava mais do outro do design que era, que era mais branquinho. <risos> espero, que depois, é, espero que depois haja aí uma opção para acender a luz, não é? Que está assim okay. um bocado escuro, um bocado negro. Uh, mas, é, mas é muito isso. Ok, ok. Olha, Ontem. já agora, Roberto, eu tenho aqui uma questão do Pedro Fernandes, que eu acho uma questão muito interessante, eu vou passá-la aqui para, para o vídeo, está a passar mesmo por baixo de ti, Roberto, a questão, e, e é interessante para quem está a iniciar, ou para uh, pequenos negócios, muito pequenos negócios, então o Pedro Fernandes pergunta, quando estamos a lidar com budgets muito pequenos, na ordem dos 5 euros por dia e já agora lanço aqui também a pergunta, é o que é que tu pensas de orçamento de 5€ por dia, se vale a pena ou se não vale a pena, mas ele está a dizer, quando estamos a lidar com essas realidades, qual a melhor forma de montar uma campanha search, visto que normalmente, mesmo em long tail, portanto em palavras-chave muito específicas, tem keywords entre 30 a 40 cêntimos. Eu já agora aproveito para perguntar ao Pedro qual é a área de negócio que ele está, também para nós percebermos melhor, para long tail, e qual é o país, se é Portugal. E, portanto, ele diz que mesmo em long tail está a 30, 40 cêntimos, e só 5 euros para gastar diariamente, ou com um budget tão pequeno mais vale evitar o surge? Um, eu eu vou-te responder, Vasco e o Pedro... É um carreiro não é? 5 euros, <risos> euros por dia e tentar tirar tudo. Uh, mas sim, eu acho que é possível. Eu acho que é possível. O que eu poderia aconselhar ao Pedro... Um, é como ele tem pouco orçamento, e ele estava a dizer que os cliques podem, alguns deles podem ser um pouco caros, 30 a 40 cêntimos, é que ele tenta maximizar um, o volume de informação que recebe com esses 5 euros. Portanto, a minha sugestão seria sempre baixar, um, principalmente em arranque de campanha, baixar mais os, os CPCs, para que ele consiga ter mais cliques, que consiga ter mais informação, e... E se calhar só fará sentido ele pagar as 30 ou 40 cêntimos por clique quando ele queira escalar um pouco mais a sua conta, quando ele queira aumentar um pouco mais o seu orçamento. Nós aqui orçamento. não sabemos se ele está em CPC automático ou manual, não é? Não sabemos, pois. Não, não... sabemos, também seria interessante saber para esse ajuste, não é? Sim, mas a minha, a minha sugestão era que ele com esses 5 euros tentasse rentabilidade um, colocar Portanto, usar ao máximo ah, okay, o, o número o ter o máximo número de cliques possíveis com com esses 5 euros porque é pouco quer dizer não é difícil gastar os 5 euros então que tento pagar sempre o menos menos possível por clique para ter mais mais volume de, de informação não sei se tens alguma okay. coisa a acrescentar okay. Pedro Fernandes espero que, que esta questão não sei Rui já agora queres acrescentar alguma coisa achas que com 5 eu, eu, euros consegue-se uh, obter resultados no, no, no AdWords, mesmo em long tail é, é exato tu levantaste um ótimo ponto que é qual é que é o, o vertical, que área é que estamos a trabalhar. E depois é, é, é trabalhar muito bem a pesquisa de keywords, porque podemos estar... 5€ têm de ser investidos realmente naquilo que interessa e as keywords principais têm de ser muito bem definidas. Tentar, como o Roberto disse, baixar o CPC para tentar ter o um maior número de, de cliques ao, ao menor preço, ganhar informação e com base nisso atualizar e fazer refinamento de, de keywords. E Vai demorar até, mais tempo. Há aqui uma outra questão que é, em, em clientes muito pequenos, portanto aqui estamos a falar um orçamento de 150 euros por mês, e para algumas empresas se calhar é o mínimo, que pode, aliás o máximo que podem investir, quando está a começar, naturalmente. Uh, há uma questão que, que se calhar fazem com muita frequência quem está a começar no Edwards é, quanto é que eu devo investir por dia? Uh, e há um valor mínimo, porque abaixo desse valor mínimo não há amostra suficiente para se tirar conclusões, não é? Embora claro. seja difícil dizer um valor mínimo se calhar este 5 a 10 euros por dia está dentro desse valor mínimo para se tirar conclusões com uma amostra significativa ao final de uma semana, não é? Sim, eu creio que sim também ao que depende muito, é como o Rui está a dizer, depende muito do, do vertical, não é? Se ele tiver uma grande concorrência... Com apenas 5 horas por dia pode ser, pode ser complicado ele conseguir Entrar no, no mercado Mas há certos verticais Que 5 horas por dia pode perfeitamente na, na, Com campanhas de pesquisa a Responder à grande parte da, da procura Que, que existe é? uhum. Olha, começando a, Nós ainda não estamos a seguir o nosso guião Já agora deixa-me dizer que Como equipa de planeamento que está habituada a planear Existe um Google Docs com planeamento Deste, deste live No entanto está aqui a muita interação E vamos improvisando também Uh, e então tenho aqui o Rafael uh, Gaspar, que é fazer uma questão, que eu vou passá-la aqui para o ecrã. Ok, está aqui Rafael Gaspar. Muito bem, e ele pergunta, é aconselhável o CPC otimizado, custo por clique otimizado? Quer responder, ou depois eu respondo também. Eu penso não percebeu muito bem a, a questão CPC otimizado. Eu acho que é o NNC de CPC é esse que está a referir. Não? Ah, ok, Exato. ok. Eu, pessoalmente, eu acho que, eu acho que há, pronto, isto trabalhar do Google AdWords, não há uma forma de se fazer as coisas. Há mil e uma formas de fazer as coisas e cada um faz as coisas, digamos, um pouco à sua maneira e como ele vai, vai resultando. Não acho que haja aqui uma fórmula perfeita de, de se fazer uma gestão de campanha. Acho que cada profissional vai tendo um pouco a sua sua forma de trabalhar. Eu pessoalmente evito um pouco essas, uh, esse tipo de opção do ENANCE e do CPC porque dá-me liberdade ao Google de nos subir, um, de nos subir o, o custo por clique quando entender que uma conversão é mais provável de acontecer. Eu pessoalmente prefiro ter as coisas muito mais de controle do meu lado, a saber que tenho um teto máximo de CPC não é? que são 10 cêntimos, 15 cêntimos, 20 cêntimos Principalmente quando claro. conheces bem o mercado que estás a movimentar as balizas. Exatamente, é. sim. principalmente quando conheces melhor o, o mercado que estás a movimentar, eu pessoalmente prefiro ter esse controle do meu lado e, e saber que para aquele orçamento um, eu estou a estimar uh, X número de cliques, ok? Se tiver a cena assim CPC pode haver esta variação muito maior de, de 20%. E também, quer dizer, eu, tra eu trabalho assim uh, porque a minha experiência com este tipo de, de opção que, que o Rafael aqui fez, fez a pergunta, uh, os meus resultados nunca melhoraram uh, significativamente, mas por outro lado, uh, aumentou-me o custo. Portanto, o resultado igual, um custo superior, Portanto, nunca vi grande valor nesse, nesse tipo de opção, mas okay. é contigo. Cada um tem a sua forma de fazer isso, se calhar e é... tem outra experiência. Eu, eu, eu, eu tenho, tive as duas experiências, eu, ou seja, já me aconteceu as campanhas correrem pior, terem mais custos por causa desta opção, como as campanhas terem melhor performance. Isto porquê? Porque o Inança também permite eu, mais rapidamente ter mais dados. Mais dados mais rápido significa optimização mais rápida. Com menos tempo de campanha consigo chegar a resultados melhores. Isto depois também obviamente vai depender do budget uh, uh, para as suas campanhas, o volume de pesquisas que existir naquele, uh, para as keywords que estamos a fazer campanhas e, e no fundo uh, Eu sou apologista que se tivermos, se e precisamos atingi-la rápido, usarmos o inança do Optimizado. Uh, tendo pouco budget, evitar isso, assim como o Accelerated, uhum. o modo de, de rotação. Uhum. Uh, bem, temos aqui mais algumas questões, mas já lá vamos outra vez, uh, podem ir colocando que eu estou, estou a acompanhar e vamos selecionando as principais questões. Uh, entretanto, eu gostaria de lançar aqui uh, um tema que é, quais, este é um tema que está para, para mangas, quais é que são os erros mais frequentes no Google AdWords? Qual é a vossa, De acordo com a vossa experiência, porque naturalmente isto tem a ver com imensas variáveis. Roberto. Olha, se, um, começamos pelos, pelos erros, Pronto, é como estavas aqui a dizer, eu e o Rui okay. temos aqui todo, todo um planeamento. Ok. Uh, <risos> e, então, se calhar vamos alternando. Pode, ir, pode seguir também pelo teu guião. Uh, não, mas vamos alternando, se calhar eu e o Rui vamos, vamos trocando a bola... Eu vou falando de um erro ele vai falando de outro. Okay. É, se não ficar, ficar assim. Pronto, um dos erros, como um, estamos aqui a falar de planeamento, não é? De, nós iríamos agora aqui, entrar aqui numa live falar, e falar de Google AdWords, nós também planeamos isto. Uh, então, um dos maiores erros também no AdWords é não fazer o planeamento, não é? Quando vamos uh, começar as campanhas para um cliente, para um, para um negócio, uh, não, fazer, não fazer esse planeamento. E para o planeamento, um, diria distribuição de, dos orçamentos, não é? tipos de campanhas é que nós vamos um, que nós vamos correr porque nós é temos uh, bastantes tipos de campanhas temos o pesquisa depois temos o display dentro do display uh, podemos fazer campanhas de, de remarketing, de gmail um, portanto há, há aqui muitas uh, muitas opções tanto fazer a distribuição dos orçamentos uh, no planeamento também, se calhar, nós delinearmos já quais é que são os nossos capa-país, é? quais é que são os nossos resultados um, esperados, fazer uma definição do, do nosso público-alvo, a, a quem é que nós queremos chegar e fazer também a criação das nossas pessoas. Nossas Portanto, não fazer o planeamento um, e simplesmente, olha, vou lançar campanhas e vamos lá ver o que é que isto está, depois logo, logo se vê, à partida é um erro no meu entender. Eu adiciono só aqui o... Só adiciono aqui a esta parte do planeamento, o, o Google fornece duas ferramentas espetaculares, que é o Keyword Planner e o Display Planner. Eu próprio já passei por isto e lancei campanhas em display sem, fazer, sem usar o Display Planner e usando o Display Planner a diferença é monstra, monstra. A, a capacidade de prever e... E perceber exatamente qual é a performance com base no Display Planner é, é muito grande. isso isso eu acho que é um erro frequente, é ir lançando campanhas sem fazer essa pesquisa. Eu aconselho vivamente a que o façam. Uhum. Pronto, acho que dentro desta parte de planeamento, referir outra vez a parte do KPIs, temos, temos de saber quais são os nossos objetivos para dizer se estamos a fazer uma boa ou uma má campanha. Olha, depois há aqui uma outra questão, eu penso que é um erro frequente quem está a, a, a iniciar, é não ter variações de anúncios, não é? E isto aplica-se também no Facebook ou qualquer outra plataforma, mas especialmente Facebook e Google, não ter variações de anúncios é um erro básico que não deve ser cometido. Porque precisamente não conseguimos determinar qual é o anúncio que está a ter a melhor performance que, que influencia o índice de qualidade, não é? Completamente. Se vamos a focar todo, todo o nosso orçamento num anúncio, por mais achismo que exista, não é? De nós acharmos que <risos> aquele é o melhor anúncio e aquilo ali é que, que vai bombar. Muitas Quer vezes dizer, não é muitas vezes não é, os dados ganham ao achismo, não é? Então vamos colocar sempre uh, uma variação a combater contra aquela variação que está, que está no ar e tentar sempre otimizar o nosso resultado, tentar sempre um, eu diria sempre que o objetivo é derrotar aquele anúncio que nós achamos que é o melhor anúncio é? tentar colocar lá um anúncio que seja ainda melhor e, e por aí fora, depois arranjar um outro que combate ainda este, este, este anúncio novo e que seja um trabalho de otimização contínua melhoria contínua uhum. É, uma, e, é isso, isso acontece claro. muitas vezes e, e, isso é um dos erros mais comuns que eu tenho visto em contas principalmente anunciantes pequenos Sim. é um dos erros mais comuns que eu tenho visto que é a conta tem pronto, depois a estrutura da conta é outra conversa mas normalmente o que fazem é também é meter muitas keywords no grupo de anúncio e depois com apenas um anúncio a servir todas aquelas keywords Exatamente. então é, isso bem. aí é, é, é um erro logo de planeamento logo à partida que pode, depois claro se traduz depois no resultado Uh, aqui, uma outra uh, uma, uma outra questão, uh, Rui, tem a ver com uh, Keywords. Keywords genéricas ou específicas? Há alguns casos em que as genéricas possam ser uma boa jogada? Uh, acho que é ou uma seja, ótima dando jogada um exemplo, se tiver... Um exemplo prático. Uh, keyword. Vamos supor, por exemplo, um curso online Google Adwords. Então... Uh, Google Adwords okay. talvez não. Um curso online de marketing digital. E a keyword marketing digital versus keyword curso online marketing digital, portanto ultra específica. Devemos apostar na genérica também ou vamos arranjar mais, mais específicas, Rui? Se tivermos budget para as duas, acho que devemos investir nas duas. Acho que deve haver um, uma distribuição do budget que nos permita ir buscar as keywords que são mais importantes para nós e neste caso seria o curso online de marketing digital, e outro fazer uma pesquisa e permitir ganhar mais keywords através da mais genérica. Usando os search terms e, e procurando mais informação, uh, podemos retirar uh, outros, outras keywords que não sejam muito relevantes e que nos deem resultados. <risos> é fazer um... jogar entre estas duas. Claro que a keyword mais específica deve ter uma parte, uma fatia mai, maior do, do budget. Sim, eu, é, eu complementando aqui o que o, o, o Rui disse, é, depende muito é de isso, é mesmo do, do orçamento que tínhamos. E também temos que perceber que nesse, que nesse, nesse exemplo que dá este Vasco, que são as pessoas que fizerem essas procuras, essas procuras elas estão num estágio de funil diferente, não é? Enquanto que a pessoa que está à procura de curso de marketing digital já está numa fase do funil muito, muito mais avançada, é? já sabe o que é que ela procura. Um, e essa aí será muito mais fácil, se calhar, de nós convertermos uma pessoa que vai frequentar o curso. A outra pessoa que procurou marketing digital ainda está, uh, não é uma pesquisa demasiado, demasiado ampla, mas também é interessante, porque é alguém que está à procura de alguma coisa relacionada com a área. Um, e nós, se calhar, podemos também um, pensar em estratégias diferentes para este tipo de, para as duas pesquisas, não é? para, uma, para uma pesquisa mais genérica, ter uma, um tratamento diferente que teríamos para uma pesquisa muito mais específica. Olha, e já agora aqui o meu. Mesmo outra em questão. termos de CPCs. Se, diz Rui. Ou seja, essa, essa diferença também se vai traduzir em bits mais baixas para, uma, para um, um termo que não seja, seja mais geral e uma bid mais alta para um termo que seja mais específico. Mais específico. E daí a questão que colocar há um bocadinho precisamente com isso, não é? Foi a long tail e estava mais cara, não é? Uh, Roberto, aqui uma outra questão que tem a ver com as extensões de anúncio. Eu penso que isto é um erro muito frequente. Ou, ou não utilizar as extensões de anúncio, por exemplo, do site links, ou, ou uhum. utilizar erradamente. Hum, ainda vês das contas que tu vais tendo contacto esse erro, portanto não utilizar as extensões de anúncio. E já agora uma outra questão. Para além das extensões de anúncio de site links, que outras é que tu achas que é mesmo obrigatório nós configurarmos que, que aumenta a performance desse anúncio? Sei. Um, pronto, as extensões de anúncio é importante tê-las tê sempre, uh, não digo para tê-las todas porque isso depois vai variar muito de, de campanha para campanha e de negócio para negócio, uh, mas sempre podemos utilizar as extensões de anúncio, utilizá-las. Em primeiro lugar, elas criam muito maior relevância ao anúncio, não é? é uma informação complementar que nós estamos a dar uh, no, no, no anúncio, além de que também ganhamos, uh, ganhamos mais espaço uh, no, no próprio anúncio e acaba por ter muito, muito mais... Uh, mais fácil, acaba por ser muito mais visível o nosso anúncio uhum. um, também. E depois em termos de extensões que, que possa falar um pouco. Uh, o site links faz sentido na maioria de, das campanhas, calhar em algumas campanhas e assim mais específicas que sejam direcionadas para uma landing page, ter lá o site link um, ele já iria enviar para uma outra parte do site e já, já não seria tão uh, focado na conversão, não é? mas é um caso muito específico. A maioria dos, dos, dos negócios o site link funciona perfeitamente. Para negócios locais, um, a questão do, da, da morada, não é? de ter o AdWords integrado com o Google My Business, conseguirem colocar lá a morada do negócio onde as pessoas os podem encontrar, mesmo o próprio número de telefone, também é uma extensão de anúncio, colocar o número de telefone. Depois temos os call-outs, que em português é a extensão de... Ajuda-me, Rui... Notas. Texto destacado, não é? Eu as não posso estar trabalhar com é, o isto é. de trabalhar com é, a é. é. plataforma em inglês, depois tens este problema quando <risos> queremos falar as coisas em português. Mas acho que é texto destacado, que também acaba por ganhar, acabas por ganhar uma linha no próprio anúncio com, um, com, algumas, com, com alguns call to actions teus, ou sei lá, envio aí 24 horas, a teste grátis, qualquer coisa assim, então podes usar esse tipo de informação lá, depois tens as uh, fragmentos de dados estruturados, quer é que seja assim em português, também podes dizer que tipo de serviços um, é, que tu, é que o teu negócio tem, portanto, ou um, tipo de, de cursos, foram um, for um, alguém que esteja a vender cursos, tipo de curso é que tu tens e por aí fora. Não sei se estou tá, se a esquecer de alguma, Rui. Depois tem também das recomendações, não é? Uh, Essa esta das recomendações é mais difícil de se conseguir, não é? Tem que ser num site credível, não é? Eles não, não aprovam qualquer coisa, não é? Pois é, aquilo ali tem que ser uma fonte, e tu tens que colocar sempre a fonte, não é? Quem é que falou sobre ti? E tipo, depois tens aí uma questão, visão, que é que tu visão, vais... Uma especialidade ou algo similar, não é? Sim. Não, Bastante, não, não, exatamente. Facilmente. Mas também é interessante... Isso aí porque, é super não, interessante. interessante. interessante. É interessante, para, é interessante para a tua criação ah, de marca, não é? De ficar associado ao JN publicou uma notícia sobre o Ascomar. Se tu colocas lá o que o JN disse sobre ti, uh, tens é um senão, é se a pessoa clicar nessa extensão, ela não vai para o teu site, então ela vai ler a notícia no JTN, quer dizer, estás a pagar para a pessoa ler é. a notícia no JTN vai-se perder aqui um pouco o, o teu objetivo, que provavelmente seria que aquela pessoa fizesse alguma ação no teu site mas por outro lado ganhaste um bocado de, de brand awareness, né? a pessoa viu a tua marca, ficou mais familiarizado com a tua marca, passaste confiança à pessoa, uh, porque há uma, uma fonte externa que é credível que fala sobre ti e também tens algum gay. Uhum. Uhum. Olha, o oh Rui Há aqui uma questão que tu abordas que, uh, que é importante, que é o tracking deficiente. Uh, ou seja, o primeiro, primeiro ponto é instalar o, o Conversion Tracking Code, não é? Código de conversão. E uma outra questão é esse código pode não estar corretamente instalado. E o tempo, uh, o tempo que se deve aguardar uh, para se conseguir tirar conclusões. Uh. Eu, eu aconselho a que haja, ou seja, façam testes antes de lançarem as campanhas, de modo a que consigam ter, que o, o, a conversion comece a ser chamada. A partir do momento em que tenham conversões dos vossos testes, podem começar, não tem mal nenhum. Ou seja, é, mas aconselho-vos sempre a verificar essa, essa parte, é essencial, porque se não vão começar a... Se começarem uma campanha e o, e o tracking não estiver perfeito, uh, a vossa performance e os, e os dados que vão ter vão, vão ser inviáveis. Não vale a pena estarmos a olhar para isso. Okay. Acho é, que nós é nós essencial. Vamos, não vamos conseguir perceber de onde é que está a vir o nosso ator, não é Nós até temos uma campanha, até estamos a gastar dinheiro e até estamos a fazer algumas vendas. Mas, de facto, nós não sabemos que palavra-chave, que anúncio, é que não está a saber, não? Portanto, Mesmo que a gente esteja a ter retorno e esteja, não esteja a perder dinheiro com as campanhas, nós estamos às cegas, não é? estamos a investir em todo lado e não sabemos onde, onde é que está a vir esse retorno. Portanto. Olá, aqui o Acho que essa que parte é, essencial é, é, que vai, aqui que vai diferenciar que é é o, frequente... no primeiro passo. Sim, Desculpa, é lá, tem tira. a ver com... Uh, eu devo anunciar para o word da minha marca e da minha empresa, primeira questão... E se calhar a primeira vou dar ao Roberto e depois ao Rui vou dar a segunda questão que é, e devo eh, anunciar para a marca do meu concorrente, portanto em Sash em pesquisas eh, específicas, para a minha palavra e a do concorrente, Roberto, para a palavra da minha marca, devo estar então a investir dinheiro sendo que organicamente provavelmente estou em primeiro lugar? É, isto aqui é, é, acho que é aquela questão que gera mais controvérsia entre quem anuncia, sabes porque a maioria das pessoas pensa exatamente, exatamente isso, de, ah, se eu já apareço no orgânico, porque é que eu vou estar a pagar uh, para aparecer no orgânico? Mas tem uma questão, se não compras tu a tua própria palavra-chave da tua marca, e os teus concorrentes fizerem, tu já não apareces no primeiro lugar, não é? já vais aparecer no primeiro lugar do orgânico, a partida vais aparecer sempre no primeiro lugar do orgânico, porque és, um, és o resultado mais relevante para aquela pesquisa organicamente, mas se alguém tiver a comprar e tu não tiveres a comprar, tu já não vais sair lá no topo e podes perder, podes perder alguns clientes. Eu pessoalmente uh, aconselho, é, um, é uma das dicas que eu costumo é que cobrem um, a palavra-chave da, da, pró da própria marca, mas há quem uh, tenha por política não o não, não, não fazer, comprar a, a palavra-chave da própria marca. E recentemente também se um estudo do Google que, que eu um, estive a ler, e esse estudo dizia que já não lembro a porcentagem ao certo, eu sei que era muito alta, quando tu saías no pago e no orgânico havia uma probabilidade, eu creio que era acima de 70% de tu receberes o clique, fosse no orgânico ou fosse no pago, e quando hum, os teus o teu resultado um, o teu resultado orgânico também saía na mesma página que o resultado pago teu, também te aumentava a taxa de clique no orgânico, porquê? porque a pessoa lá em cima já tinha visto o teu anúncio, não é já tinha visto a tua marca, e depois ela fez scroll e voltou a ver a tua marca no orgânico. A pessoa já não vai fazer scroll para cima outra vez para clicar no teu anúncio, ela vai clicar no orgânico. Portanto, a própria, a própria CTR do, dos links orgânicos acaba por ter um boost. Um, derivado também à tua marca ter aparecido como par, portanto estás ali transmitir mais confiança às pessoas. Oh, Roberto, agora é minha, é uma, uma questão que é uma questão que costumam fazer, que é o facto de eu fazer Google AdWords melhora a minha estratégia de Search Engine Optimization? Tem impacto? Eu, eu acho que tu podes utilizar Google AdWords um, para também um, tu próprio isso is estudando copies, não é? nos anúncios, o que é que funciona melhor, quais é que são os melhores CTAs para colocar nos meus anúncios, da minha marca, o que é que tem melhor CTR, para tu isto, próprio estudando a tua audiência e depois também criares o teu conteúdo nesse, nesse sentido, do, do que é que funciona melhor ou, ou funciona pior. E depois tem um pouco disso que eu estava a dizer, do, um, dos próprios anúncios, quando a pessoa vê um anúncio e depois vê o um orgânico. Um, o, anu, o facto de ter visto um anúncio antes já está um busco no CTR no orgânico, portanto, também já te acaba por ajudar um, a alavancar o tráfego gratuito, é? que vem do resultado um, orgânico. Muito bem. Rui, e, isso, e fazer é... para a marca do nosso concorrente? Isso é ético? É correto? Uh, o que é que tu pensas? É... Eu acho que é super, <risos> não, não, não entra... desde que não usemos as palavras dos concorrentes, ou seja, desde que não usemos a é marca diretamente vai. no nosso anúncio, é ético, ou seja, nós basicamente estamos a definir que as pessoas estão interessadas num tema que, que é o nosso, portanto, porque não usar aquelas uh, pesquisas, não é? Uh, se, se, se, no caso, estavas a fazer uma questão sobre os cursos de marketing digital. Se souberes de alguma empresa que venda cursos de marketing digital e que a pessoa procure pela marca, mas uh, os cursos online, uh, tens todo o direito de aparecer naquela pesquisa. Vai ser relevante para aquele utilizador. Uhum. À partida, desde que sejas relevante, tens todo o, Não é direito, mas tens, tens todo o interesse em estar no sentido de fazer isso. E uh, é notas que isso costuma ser feito, uh, enfim, por contas que, que se calhar não estão com uma gestão profissional, uh, ou o cliente nem sequer se lembra disso? Estão com uma gestão profissional? Uh, eu, acho sempre... é feito, não é? claro. eu acho que nem sempre se, se lembram, e não só nos, nos clientes mais pequenos, como nos clientes maiores também. Acho que não é uma prática que esteja tão, tão divulgada exato. quanto isso. Apesar sim. de ser perfeitamente uma estratégia. Perfeitamente. Já, sim. Agora, já agora, o, aqui, isso, aqui sim. uma observação, que é, no caso de, de, de, de, de, de, de, de, de ser uma marca registada e, e o concorrente estar a usar em todos os anúncios, há mecanismos no Google AdWords para isso deixar de acontecer, não é? Sim, isso, isso viola sim. as políticas. Uh, agora, é preciso é exatamente. que o cliente... Vai, vai. O Google Adwords, tem a marca registrada para impedir esse processo. Exato, há, há mecanismos que fazem que automaticamente, quando aparecem essas, essas keywords, uh, uh, correm logo warnings e isso vai não fazer não com, com que o anúncio pare. Uhum. É, Mas... Há certas marcas que o Google já identificou como são trademark, não é? que não podes mesmo utilizar no, no próprio anúncio, eu também quero lembrar. Um, que há uns tempos, já não lembro que sentido, qual era a campanha, mas a uh, Intermarché, por exemplo, que coloquei no anúncio e não, não funcionava, não é? Porque, já era uma trademark, já tinha pedido ao Google para que utilizasse a keyword dele no, nos anúncios. E depois era o que o Rui a dizer, se tu utilizas um, a Keyword, se tu colocas o nome do... Comprar a Keyword é uma coisa, mas colocar o nome do teu concorrente no teu anúncio, isso aí já, já é uma violação das, das políticas e, e já pode levar mesmo à suspensão da, própria, da tua própria conta. Uhum. É. Olha, entretanto, temos aqui um comentário que eu estou a passar no vídeo. O Pedro Fernandes, que foi o que nos fez a questão inicialmente dos euros por dia, e que estava a ter um CPC de 0405 uh, entretanto, ele uh, está-nos a acompanhar e diz, obrigado pelas vossas respostas, maioritariamente são negócios com bastante consequência, como roupa e consultoria, portanto, dos que ele esteja a gerir contas diferentes. Por isso, que seres conta com tão pouco budget, fica difícil, sim. Neste caso, só devia se calhar colocar keywords para produtos específicos e evitar relógios homem, mas colocar relógio Timberland metal, certo, pergunta ele. Portanto, com este orçamento pequeno, ele, portanto, ir mesmo para aquelas muito específicas isso, Eu era essa a minha sugestão eu até ia adicionar se ele conseguir e tiver numa loja online que use já o Google Shopping que já está disponível em Portugal Olha, excelente sugestão e usando o feed de produtos usando o feed de produtos uh, tendo a descrição corretamente feita no Merchant Center uh, ele consegue que apareçam quando fazem pesquisas tão específicas quanto essas e ganham um destaque muito maior por causa disso. Ele, em princípio, terá melhores CTRs, pelo menos melhores CTRs. pois Exato. a parte do site, eu já não, já não posso dar um... Uhum. Então, mas, o... mas, mas, sim, a acho que já Portugal já Em algumas pesquisas, negócios muito concorrenciais, já vemos. Uh, mas ainda há muito para fazer, os negócios ainda não estão a utilizar muito. Eu acho que sim, ainda falta. Acho, acho que ele tem organizado algumas, alguns eventos de divulgação do shopping, mas mesmo assim não, não está divulgado ao ponto que eles desejam e que já está noutros mercados. Em Portugal nota-se que no ainda, ainda falta. E alguns passos que um pequeno negócio é se calhar não é? Afinal, Isso. De feed sim. normalizado, não é? Esse tipo de coisa. Quer dizer, o Google, eles ajudam nessa implementação, mas para eles ajudarem, Exato. tu tens de ter um orçamento mínimo que estejas disposto a gastar há três meses, eu creio que seja mais ou menos acima de 1.500 euros por mês, ou 1.000 euros por mês, se tiveres esse orçamento, a partir de trás, ajuda da implementação da parte da Google, mas com um pequeno comerciante que vai gastar os seus 150 euros por mês uh, no, no AdWords uh, e que não tem muitos conhecimentos também técnicos pois, para fazer essa implementação a de, tempo, claro. do fim de produtos, vai ser complicado, Olha, tenho aqui mais uma questão, sei, uh, neste caso é do Márcio, Márcio Miranda. Miranda, Márcio, está em todas. Vou colocar aqui. Um abraço, Márcio. <risos> Olha, não me está a aparecer aqui a questão, ora deixa eu ver se eu consigo agora. Ora, deixa eu ver. Bem, ela, ela não está a aparecer, mas eu vou ler. <risos> o Márcio diz, qual é a vossa opinião sobre campanhas de remarketing em search? Em que momentos podem fazer mais sentido? Uhum. Ok. Tá RLSA. Ou seja, isto pode fazer todo sentido e uma das boas práticas nesta, nestas questões é, se um cliente já esteve, se um utilizador já esteve no nosso site, isso vai dar uma vantagem grande em termos de leilão, em comparação com os nossos concorrentes. E podemos até abranger, abrir um bocado o espectro das keywords que vamos utilizar. Utilizando keywords gerais, temos bastante relevância para um utilizador que já teve no E isso faz com que, ganhamos, que estejamos mais facilmente numa, numa boa posição. Uhum. Isso. Eu posso dar aqui um exemplo ao, ao Vasco, e até como estamos aqui a falar de pequenos orçamentos, eu aqui recentemente fazia aqui umas campanhas para, para um amigo, pronto, que ele vendia umas casaltas para Cães e Madeira, e portanto o orçamento era um orçamento baixo, não é? sei lá, eu volto de 150 euros por mês, estes orçamentos que estamos aqui a falar, e... Um, e as campanhas de remarketing e pesquisa funcionavam muito, muito bem. E como é que eu fazia isso? Portanto, na pesquisa, naqueles 150 euros, grande parte é 150 euros, 120 euros, 130 euros, eram focados em keywords muito específicas tipo casota para cão em madeira. Tipo, um long-term, algo mesmo muito específico, não é? Que, que respondesse mesmo àquilo que o produto que ele tinha. Mas depois, no remarketing e pesquisa, é, tem, eu consigo Tem as... uh, genérica ou, ou específica? Tipo, em ampla? não. Ou... Nas campanhas de pesquisa normais eu utilizava coisas muito específicas, não é? Mas depois no remarketing em pesquisa um, eu utilizava keywords muito genéricas, por exemplo, cão. Imagina, como o um site era um site de um pequeno, de um pequeno negociante, é, é, tinha muito poucas visitas, tinha, não sei, umas duas mil visitas por mês, era uma coisa muito de nicho. Um, eu, eu estaria a mostrar depois anúncios, se alguém pesquisasse, já tivesse estado num site, e depois, uh, ela para ter estado num site, aquela pessoa, é, como o site tinha pouco tráfego, é porque ela estava interessada no tema, é porque ela tinha ido lá anteriormente, uh, ou pelo, pelo, Google, uh, pelo Google Adwords ou pelo Google Orgânico, mas foi por uma pesquisa muito relevante que ela lá chegou. E como essa pessoa já teve ou um site, Facebook, já estava envolvida ou por Facebook, não uh, sei. Como... como... Essa pessoa já esteve no site, se ela, eu sei que ela, a partir da quer, precisa de, de uma casota para o é para tentar ter estado lá no site TV Casotas, eu depois anunciar uma palavra-chave muito genérica, como é a palavra-chave cão, em remarketing, é? se eu voltar a anunciar para aquela audiência que teve no site, eu vou ter muito pouca concorrência, porque é uma palavra altamente genérica, cão, ninguém anuncia para cão, não é? Uh, eu acabo de ter um CPC muito baixo e estou a comunicar com uma pessoa que já teve contacto com o, o meu produto. Portanto, eu tinha aí resultados muito, muito interessantes hum. um, neste, neste remarketing em pesquisa, mesmo com um orçamento, e, e, um orçamento e muito baixo. E a, muito e a baixo, deixava, achava, por defeito como ampla ou exata ou similar? Amplo. Eu deixava amplo. Uh, no remarketing pesquisa, deixava mesmo Para recomendas para baixos orçamentos uh, e com pouco tempo para agir, recomendas amplo ou, ou específico? Se calhar no, no outro Oi, tipo de campanha estamos a falar, não é? Nas campanhas mais, mais específicas, um, se calhar quanto mais fechado for a segmentação da palavra-chave, não é? Exato ou broad match modifier, em que obriga, tem a regra de obrigar a ter aquelas keywords na, na pesquisa, eu consideraria essas. O amplo pode ser tricky, não é? Pode estar ali... Uh, tens pouco orçamento e podes estar a gastar parte do teu orçamento em pesquisas que não são tão relevantes, uh, era preciso ter aí algum, algum cuidado. Mas se calhar no remarketing de pesquisa, utilizar o amplo, porque tu já sabes que há alguma relação daquela pessoa com a tua marca e já podes arriscar um bocadinho mais. Uh, eu não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Não, exatamente isso, eu aconselho exatamente a mesma coisa. Eu quase todas as minhas campanhas uso o Broad Match Modifier. Suponho que seja o amplo com, com mais... É, que é o aquele não. mais antes da keyword, não é, para quem não... Uh, A correspondência de expressão, não é? Uh, uh, a expressão é aspas, não é? Uh, não, isso é, é, frase. é Eu Também não sei se que é português. A uh, correspondência exata é parênteses reto, não é? Exato. Exato é parênteses reto, sim. O que nós vamos a falar, o broad match Modifier, eu não sei também o nome em português, mas é um, que tu colocas o mais, um, mais cursos, mais uh, marketing. Hum. E tem que ter, a, a pesquisa da pessoa tem que ter exatamente essas duas essas duas keywords na, na query né? hum. Olha, tenho aqui outra questão esta é uma questão, enfim, muito, muito ampla digamos assim, é pouco específica que é, qual a melhor estratégia para Portugal alcançar keywords long tail em Portugal como encontrar keywords long tail, uma das ferramentas já falaram, não é? O planeador de, de, de pesquisa o planeador da palavra-chave de pesquisa Exatamente E que outras ferramentas ou que outras metodologias é que utilizam Quer dizer, ao não sei eu se acho... alguma coisa, eu iria muito por aí, pelo Keyword Planner. Eu, eu acho que podemos adicionar essa do, do Planeador de, de, de Pesquisa, ou ir ao Google exatamente fazer essa, as pesquisas que acham que possam ser interessantes uhum. para o vosso negócio, e em princípio ele tem o auto e essas são Keywords são As, keywords as questões mas... do Google, não é? Exatamente, isso, e, isso e, pode ganhar é, aí... Ou... Ferramenta, o. o é. do que o Neil Patel comprou, não é? Não um las é. aí. E o SEMrush, isso só é recomendado para quem está nisto full time, não é? O investimento na ferramenta do SEMrush. Isso. Eu, eu também, eu, eu dava um passo atrás, Básco, e, e perguntaria também qual é que é o propósito de... Uh, qual é o propósito, não é? Qual é que é o objetivo de querer ter acesso às keywords com mais a tráfego ou, ou o que seja, quer dizer... Sim. qual é que é qual é que é o objetivo não é se vamos fazer uma compra de, de tráfego como é que essa compra de tráfego seja sempre mais específica para o nosso negócio uh, possível Sim, mas... e não vou comprar as keywords que hoje que tem mais procura essas que hoje tem mais procura podem não ser as melhores que hoje para o teu negócio portanto Exato. que é uma Bem, questão portanto, também no objetivo exatamente. de que precisa analisar o miguel brandão também respondeu aqui com uma ferramenta também interessante que é o kwfinder.com uh, que tem dá para fazer algumas pesquisas grátis e, e depois tem uma versão paga, acessível, e o António Pinheiro voltou a responder e diz porque temos pouco tráfego em keywords uh, long tail, portanto eles dizem que tem, em keyword tem pouco tráfego, portanto eu penso que há aqui uma questão que tem que fazer mais research de, de, de palavra-chave uh, long tail, para conseguir aumentar esse tráfego, não é? E ele, Sim, eu acho que essa questão já eu acho que essa questão também o... foge um bocado ao espectro do, do, do PPC, não é? Do, do estamos aqui a falar, eu acho que é, é, é, é o problema que António, não é, que tem, um, terá mais a ver com, com a parte orgânica, não aqui com a parte da, da compra. Uhum. Olha, já agora os que já estejam uh, avançados no Google Ads? É? Desculpa, Abasco, deixa-me só... Sim, sim, oi. Desculpa, só concluindo, o, o AdWords, quando tampanhas, ele permite e dá sugestões de novas keywords, portanto, podem, podem também ir por aí. Sim, isso. Pois ao longo do tempo ele vai as dá oportunidades. nas oportunidades e algumas delas devem Exatamente. ser consideradas, não é? Exatamente. Ele faz logo, diz logo quantas pesquisas e quantas impressões é que em princípio com este budget e com aquele CPC podem obter. Uhum. É uma ferramenta também interessante para aumentar. Uhum. E campanhas display, por exemplo, display mesmo com, com os banners, com, com os banners uh, automáticos, não é? Que é adaptável, como chama o, o, o Edwards. Uh, o que é que vocês pensam, por um lado, dos banners uh, adaptáveis e também campanhas uh, do YouTube em Portugal? Uh, acham que, que resulta, dá bons resultados? Um e outro? Eu Olha, eu vou ter campanhas de, falar de, campanha de experiência. Experiência. Uh, Vou-te falar um pouco da minha experiência, eu acho depois passo aí para o, para o Rui. Eu, em YouTube, um, campanhas de vídeo propriamente foi uma coisa que eu nunca explorei, não é? Denunciar o vídeo no, no próprio YouTube. O YouTube, sim, serve muitas vezes como um canal interessante, para mostrar os tais banners, não é? Porque no, no YouTube tu tens vários tipos de publicidade. Tens o, o próprio vídeo, não é? Que é aquela coisa chata. Nós temos que parar 5 segundos para muito saltar. Sentido. Ou estamos a ver um vídeo. Exato. Isso, ou somos ah, interrompidos. Então ah, banners que aparecem lá dos vídeos. E é esses que tu referes, não é? Isso, e, e muitas das vezes também, na parte de baixo do vídeo, aparece também um bannerzinho. Um, e, tanto eu vejo o YouTube muito... Eu uso muito o YouTube como um placement, não é? Onde posso mostrar os meus banners. Okay. As pessoas que estão a consumir informação... Uh, sobre determinado tópico, vejo muito por aí, outra questão era... Portanto, o YouTube... Uh, portanto, os anúncios adaptáveis, display. E os, e os anúncios adaptáveis. Eu, pessoalmente, também os uso muito. Eu gosto bastante da, da... É muito fácil. Quer dizer, um é muito fácil criar anúncios no, no Google hoje em dia. Basta tu tens uma, uma imagem que compra determinadas dimensões. Depois tens a, a parte onde colocas tu o próprio copy, a, o URL destino, o logo da tua empresa. Portanto, é muito fácil tu criar um anúncio a, que vá aparecer em todas os, as dimensões da ecrãs em dispositivos móveis. Um, em vários formatos de vários formatos ou não. Portanto, tu em dois minutos, cinco minutos vá, consegues criar o banners para todo tipo de, um, de posicionamento. Não sei se uma ele coisa. Uma coisa, coisa engraçada que é ao colocar o link da landing page, uh, mostra as imagens que lá estão, mas mostra também imagens de banco de dados que podemos utilizar que, que resultam bem no, no, no, no nosso site, que está bastante sofisticado o, o, esse eu admito que às vezes utilizo isso também em algumas campanhas. Eu começo por testar, é né? Tal questão de irmos constantemente testando o que é que funciona. Mas mais muitas vezes, vezes... que está a começar com clientes com um orçamento pequeno é, é testar o search, porque, porque é uma pergunta que fazem no Google, não é? Portanto, o display tu recomendas que seja feito posteriormente, quando está, neste caso, a começar uma conta, não é? é, o que é, é, é feito início. Uh, uh, uh, completando aqui só, voltando aos, aos banners, uh, que são, como é, como é que usaste o nome, desculpa? Os responsive, os respons é, respons uh, uh, uh, so uh, responsive, adaptáveis. Os responsive têm uma vantagem muito grande em relação aos outros é, aumenta o número de impressões muito rapidamente. E eles entram, abrem muito o, o, o que está disponível na GDN, na Google Display Network, ou seja... Conseguimos aparecer muitas mais vezes usando o, o responsive e com muito menos esforço. Porém, os banners de imagem feitos uh, à medida ou para, o, para o vosso negócio continuam a ser uma ferramenta que, a princípio, terá melhores taxas de conversão. Uhum. De uh, quanto a começar a. Sim, sim, diz isso. Quanto a começar uma, uma conta com display ou search, vai depender exatamente disso do budget e do objetivo, porque se não houver pesquisas para, para exatamente para o produto dos, do, do, do, do nosso cliente, temos de ser inventivos, temos de ter algum tipo de imaginação para ir buscar as pessoas certas para aquele tipo de, de produto. Uhum. Sim, concordo perfeitamente. E também acrescentava aqui só isto a ocorrer disso, uh, Vasco. O, o display pode ser muito interessante logo de arranque em qualquer tipo de campanha, numa vertente de remarketing. Portanto, a tal questão de continuarmos a comunicar com as pessoas que já nos visitaram recentemente, uh, pode também ser sempre interessante. Precisamos, estamos a atingir só pessoas que têm alguma afinidade com a nossa marca. Uhum. Olha, aqui falando, estávamos aqui lá em conversões. Uh, Existe um, um aspecto que deve ser considerado, o Conversion Rating Optimization, o CRO. Uh, e aqui tem que ser do lado do Landing Page, que é um dos aspectos que acaba por ter impacto indireto no preço do, do que vamos pagar por clique. Uh, é, é um talcanhar daquilo, nas campanhas, a Landing Page não estar muito, muito bem afinada? É. Eu, eu, eu acho que sim. Que, que recomendações <risos> é que vocês é. dão para a Landing pages para tornar os anúncios mais eficientes? vai depender, e isso acho que o Roberto que também já trabalha vários tipos de clientes o pode aferir que vai depender muito do objetivo da pessoa imediatamente ou seja se é uma venda, se é só recolher os contactos faz toda a diferença e as landing pages têm de ser totalmente diferentes umas das outras ah. mas ser muito específico e sem pontos de fuga acho que é o, o mais essencial e que na maioria falha é, eu Ou seja, eu a pessoa para... quando entra... É, lá, Nós tempo. estamos aqui com um delay para aí de meio segundo, às vezes então começamos é verdade, a falar... É verdade, parece que, que, que, que estamos a interromper o delay. <risos> <risos> Sim, Roberto. Vamos lá, Roberto. Ah, eu só queria -te complementar o, aqui o, o que o Rui estava a dizer, que é, é como contar uma história, não é? Tipo, o anúncio começa a contar essa história e depois vem a landing page, tem que acabar de contar essa história, não é? Tem que haver ali uma, um grande entrosamento entre o que nós falamos no anúncio e depois o que realmente a landing page vai mostrar. Porque se a gente fala uma coisa no anúncio e depois a landing page fala outra um, e não é só isso, quer dizer... A própria landing page, a velocidade, um, o objetivo da própria landing page, nós queremos que as pessoas se registem em alguma coisa, tem que estar, tem que ser tudo óbvio, não é? Tem, a pessoa aterrar naquela página, ela tem que saber exatamente que é que ela tem que preencher para se registar, um, portanto, pode ser o melhor anúncio do mundo, pode ter o melhor gestor de conta uh, do mundo, que se tivesse uma landing page que seja muito fraca, é a pessoa não vai fazer milagres, que esteja do outro lado do, do AdWords, portanto tem que haver sempre aqui um trabalho de cruzamento, não é? E entre a, a pessoa que está a gerir as campanhas AdWords e depois também a parte do do, do, do site, não é? o que é que está no site o que é que o site mostra portanto temos de ter sempre cuidado as tarefas com... estão normalmente muito ligadas pois portanto, as é tarefas que, estão é um de, normalmente um muito ligadas um anúncio com bom CTR uh, as palavras-chave muito relevantes e a landing page, não é? as três coisas têm que estar em sintonia o Roberto fez aqui uma analogia muito interessante que é como contar uma história, portanto a história tem que começar pela pesquisa, ou o display né, neste caso, pelo anúncio na landing page e, e circular por aí, por isso é que o remarketing é bom para ajudar a continuar a, a história, não é? <risos> Exatamente, Mas, continuas exatamente. A, até ao final feliz, não é? que é a pessoa comprar-te ou registrar ou, ou seja, esse é o nosso, nosso final feliz. É esse o objetivo. Olha, nós, o tempo passa depressa, nós estamos mesmo a chegar ao fim, portanto já, já chegamos ao, ao, ao nosso tempo. Eu gostaria só de dar a palavra final ao Roberto e ao Rui, para eles se calhar deixarem algumas dicas finais, o que entenderem com base na sua experiência? Que recomendações é que dão? Até nós já passamos aqui a fase Black Friday, que termina hoje, mas do ponto de vista do planeamento da campanha em qualquer, em qualquer altura, que recomendações é que vocês gostariam de deixar? Que três dicas finais gostariam de deixar? seja para um utilizador que eu acho um utilizador já experiente. Roberto, o que é que oh, Roberto oh, ruim nós aqui do nosso nós aqui do nosso guião acho que já falamos quase quase de tudo assim, é mas assim só <risos> só, só aqui <risos> para terminar uh, Pronto, eu vou reforçar então uma vez mais aquela ideia da melhoria contínua, é? da otimização. Nunca pensámos que estamos com o resultado perfeito, não. Há sempre caminho uh, para melhorar, seja ao nível dos anúncios, uh, seja ao nível das keywords, ou seja mesmo ao nível da landing page. Uh, testem sempre hipóteses, é? criem hipóteses e testem essas hipóteses errem, um, é não é? Porque aqui no início de, de investir dinheiro, de, de gastar dinheiro com o AdWords errar é, é, é muito importante saber o que não funciona, às vezes é mais importante do que saber o que é que está a funcionar Se é? sabemos que aquilo não funciona não gastamos mais, mais dinheiro ali um, e depois eu tinha aqui uma última uma última sugestão não acho é? que falamos mesmo muita, muita coisa uh, fiquem sempre também atentos a a coisas específicas dentro das vossas campanhas, as diferentes dimensões e quando digo dimensões, digo localidades, por exemplo vocês anunciam para Portugal inteiro e naquele caso estávamos a falar há pouco do budget de 150 euros um, muitas das vezes tens um orçamento tão pequeno que pode não te compensar anunciar para todo Portugal, tipo Inicialmente até podes começar a anunciar para, para o país inteiro, mas fica atento aos dados, quais é que são as cidades onde tu, com esse dinheiro, com esses 150 euros, estás a obter mais clientes, estás a obter mais retorno e vai refinando as tuas campanhas nesse sentido, porque tu se reparas que estás a vender mais e mais barato para ti, está a ficar cada venda em é Lisboa, em comparação ao Porto, por exemplo, já podes cortar o teu orçamento é no Porto e canalizá-lo para Lisboa e depois também os, os dias da semana, por exemplo, se vendes mais à semana, menos ao fim de semana, se calhar podes cortar o teu investimento ao fim de semana e então o teu mês passa a não ter 30 dias, mas passa só a ter 20 dias úteis não é? e que já consegues gastar um bocadinho mais em cada um dos dias e mesmo depois nos dispositivos, se as pessoas te compram mais através do desktop ou através do, do, do, do telefone, um, tu te investis mais no dispositivo que te funciona, funciona melhor. E, e eu fico por aqui, Rui, passo, passo aí a palavra, seja mais -se alguma coisa. Eu gostava só de adicionar, o Roberto está a dar aqui umas dicas muito interessantes e específicas, adicionar só a questão da demografia, porque essencialmente quando vocês fazem uma campanha, vão precisar de escolher a persona e podem estar a gastar dinheiro em, em faixas etárias e não dos géneros, que não está a trazer retorno nenhum e no AdWords antigo é muito difícil chegar lá a essa informação não é muito difícil, mas é mais difícil chegar àquela informação no novo layout já está mais simplificado e é mais fácil de aceder a essa informação adicionando também eu acho que é importantíssimo ter a integração do AdWords com o Google Analytics façam isso tem muitas vantagens, conseguem ter muitos dados ver tudo muito especificamente no Google Analytics e tomar melhores decisões em termos de é uma ferramenta muito boa, que nos vai permitir optimizar o site, uh, a landing page e, por último, é dar a dica de, e reforçar o planeamento, o planeamento vai ser essencial para, para terem uma campanha vencedora. Acho Havia que… um Data Studio, não é? Para os reports também, que está a Se tiverem de fazer reportes para um cliente direito, o Data Studio é uma ótima, uma é ótima, ótima. solução. Sim, sim, Bem, é. Eu acho que assim, dicas, aqui de Nós do... não tínhamos pretensão de, de, de abordar isto. É um assunto muito extenso. Google AdWords é das áreas de marketing digital, provavelmente mais extensas, não é? E portanto, a nossa pretensão aqui era mesmo só uma conversa informal com, com vocês dois, que são pessoas que trabalham nesta área todos os dias. E na área de marketing digital, esta questão da especialização também é importante. E daí, deixar a falar convosco para, para partilharem com a audiência. Portanto, era uma conversa despretenciosa, informal de cada um de vocês partilhar as vossas ideias, uh, a interação, quero agradecer também ao público, houve aqui bastante interação, uh, e mesmo que vejam esta gravação, podem deixar também a vossa opinião, se gostaram deste vídeo, podem fazer uma reação, pode ser um like, pode ser um adoro, ou podem partilhar, e vamos vendo em breve com mais lives, olha, o Roberto está a apelar ao adoro. Estou a corações. Olha muito obrigado pelo vosso tempo que é precioso Não. que agradece partilhado com a comunidade até breve obrigado um abraço tchau um abraço a todos tchau, tchau. tchau.